Você sabia que existe um nome para o prazer que as pessoas sentem ao cheirar livros? E que o termo brochar vem dos primeiros livros eróticos nacionais conhecidos como romances para homens? E qual será o maior livro do mundo? No vídeo de hoje, algumas curiosidades sobre livros. Bibliosmia é um nome dado ao prazer que as pessoas sentem ao cheirar livros. E esse cheiro agrada tanta gente porque o papel dos livros é feito com polpa de madeira cheia de substâncias orgânicas, que quando reagem à luz, calor e umidade, liberam aromas de baunilha, amêndoas e flores. Qual será o maior livro do mundo? Bom, se estamos falando do mais extenso, a resposta é Em Busca do Tempo Perdido, um livro com mais de um milhão e meio de palavras e quase 3 mil páginas em algumas edições. Já o maior em dimensões é o Este o Profeta Maomé, um livro com 5 metros de largura, 8 de altura e pesando aproximadamente 1.500 quilos. O verbo brochar foi inspirado nos primeiros livros eróticos brasileiros, Pois é, os primeiros livros eróticos nacionais, batizados de romances para homens por não serem indicados ao público feminino, eram impressos em formato brochura, aquele mais mole. Daí, algum leitor olhou para o livro, olhou para baixo, e acabou associando uma coisa com a outra. Agora, se você não tem o hábito da leitura, não fique para baixo. Consumir informação não é o mesmo que adquirir conhecimento. Aprender significa ser capaz de usar novas informações. E uma das razões pelas quais lemos livros é porque eles são ricos em detalhes, permitindo um vislumbre no mundo criado pelo autor e a possibilidade de seguir junto nessa jornada. Então, se eu puder dar duas dicas para vocês, seriam. Qualidade importa mais do que quantidade. Se você lê um livro a cada três meses, mas realmente aprecia e absorve ele, provavelmente será melhor do que alguém que folheia metade de uma biblioteca sem prestar atenção. Terminar um livro é opcional. Comece a ler vários livros, mas termine apenas alguns deles. A vida é muito curta para perder tempo lendo coisa chata. Existe até uma regra não escrita, que é a regra dos 50. Ou seja, leia as primeiras 50 páginas de um livro e aí decida se vale a pena terminá-lo ou não. E claro, se você está lendo apenas por diversão e tanto faz lembrar do livro depois, vá em frente. Afinal, a leitura como entretenimento é maravilhosa. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.